mais estar maravilhosa Porto Alegre e neste cais junto ao Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Diálogo RS Podcast no South Summit Brasil 2023. A gente vai acompanhar aqui todos os dias a programação, conversar com as pessoas, saber como é que está o clima, tem competição de startups, enfim, isso aqui é um universo maravilhoso. A gente quer levar um pouquinho disso tudo aqui para vocês nos nossos episódios. Hoje dia 1, teremos o dia 2 na quinta-feira, dia 3 na sexta-feira. Dando a largada, que é exatamente o que a gente está acompanhando agora, é um momento informal de boas-vindas né? no início dessa manhã de quarta-feira, com a participação do vice-governador Gabriel Souza. Há pouco a gente ouviu aqui a fundadora do evento na Espanha, Maria Benromea. Ela é aquele entusiasmo, né? Quem passou por aqui pela primeira edição conheceu a Maria. Ela é um, uma fã já de Porto Alegre. Estão todos muito impressionados né? com a beleza do dia, com a beleza desse cenário da nossa Porto Alegre do nosso Rio Grande do Sul recebendo um evento desta monta. Né? Os números, aliás, dão conta do que é a grandiosidade desse evento nesses três dias de programação. São mais de 600 speakers, mais de 80 fundos de investimento de 11 países diferentes. A gente tem aqui uma competição de startup que esse ano é o dobro do ano passado, nós temos mais de duas mil startups inscritas para esse ano, ou seja, tudo aqui é grandioso. Muito bem, cá estamos, então, South Summit Brasil, dia 1, um, no Diálogo RS Podcast. Acompanha aí. Maria, olá, como estás? Como sempre, a abertura do South Summit é especial, com a tua energia, né? Repete aqui pra gente o que tu falou pro povo de Porto Alegre e a tua expectativa para essa edição do South Summit. Bueno, estar em Porto Alegre, estar em Rio Grande do Sul, estar aqui com mi lenço de gaucha, porque é es que me sinto muito gaucha, é um privilégio que podamos fazer entre todos. Por iniciativa de nuestro gobernador, desde el año 2019, que quería traer a Porto Alegre el gran encuentro de la innovación y en donde nos juntáramos todos los actores del ecosistema. Y además quería lo que nosotros desde South Summit siempre hemos querido. Nosotros somos donde estamos y aquí somos claramente Brasil, somos Río Grande do Sul, somos Porto Alegre y yo me siento así totalmente y ver esta energía que tenemos alrededor ver la cantidad de startups de inversores de corporaciones todos deseando de identificar oportunidades a nivel global esto es lo más maravilloso que nos puede pasar y cómo nuestras instituciones encabezadas por nuestro gobernador eduardo leite potencian estas oportunidades al máximo y mostrar además el La innovación, la creatividad, las ganas y el trabajo de este maravilloso Brasil, de este maravilloso Río Grande do Sul y de este maravilloso Porto Alegre con el CAIS, que me lo voy a llevar a Madrid un cachito porque esto me va a dar energía para el resto del año. Gracias María, muy bueno estar aquí de tu nuevo. Muchas gracias a vosotros. O governo apresentou o resultado prévio de uma pesquisa inédita que mapeou as startups do Rio Grande do Sul. Esse estudo é promovido pela plataforma RS Tech, criada pelo Instituto Caldeira, que é parceiro do governo gaúcho neste e em outros projetos de inovação. E, na sequência, teve o lançamento da rede RS Startup que vai facilitar a interação e a troca de experiências entre as startups. Sobre essas duas super ferramentas, eu conversei com a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stilp, e com a gerente de serviços digitais da Procerz, Cristiane Schemello. Como é que os ecossistemas, como é que estão recebendo essas duas Grandes ferramentas disponibilizadas aqui. Um prazer conversar sobre esse tema, ainda mais num lugar tão especial como esse, que é o RS Innovation Stage que é onde pulsa o coração do ecossistema gaúcho de inovação junto ao South Summit Brasil. Neste mesmo palco, no ano passado, lançávamos a rede RS Startup, pensando na importância, não só de conhecer o nosso potencial, mas mais do que isso, a partir do conhecimento, gerar novas oportunidades, pensar políticas públicas, pensar o futuro desse nosso ecossistema pujante de inovação e das startups gaúchas. Então, falar do RS Tech e da plataforma da rede RS Startup é comemorar todo este momento que nós estamos vivendo. Nós estamos na semana da festa da inovação do Rio Grande do Sul. O mais importante não é comemorar em três dias ou em uma semana, é como você conecta um South Summit que acontece no ano ao próximo no sentido de fortalecimento efetivamente do nosso ecossistema de inovação. Então a estratégia que está por trás do RSTec é no sentido de nós conseguirmos efetivamente ter dados qualificados em termos quantitativos e qualitativos de qual é o cenário, de qual é a radiografia das startups gaúchas e como eu falava, a partir disso pensar quais são as Melhores estratégias para prosseguir e avançar. Conhecer para decidir e planejar. E para além disso, a plataforma da rede RS Startup, de certa forma, se conecta ao RS Tech, porque na plataforma nós vamos ter efetivamente todos os atores do ambiente virtual presentes, podendo primeiro estabelecer conexões e para além de conexões nós colocarmos tanto problemas e oportunidades quanto soluções para esses problemas e desafios que se colocam no contexto da inovação. E aqui eu não falo só das startups, vai ser um ambiente para as startups, as empresas de grande porte que quiserem inovar neste contexto da inovação aberta, da colaboração universidades, hubs de inovação, parques tecnológicos, incubadoras, ou seja, como eu falava há pouco no lançamento, será a nossa casa do nosso ecossistema gaúcho de inovação de uma forma virtual, onde todos podem acessar de todos os lugares. Então nós estaremos junto ao Marketplace, tendo essa primeira versão sendo efetivamente apresentada e convido a todos para que lá possam estar. Bom, em relação ao, ao RSTec, a gente teve essa prévia, a íntegra desse estudo vai acontecer, ou a apresentação final, no, na metade de junho, mas o que mais chama atenção, de novo, né, secretária, já falamos sobre isso, dentre os aspectos levantados ali, como mulheres ainda, 28% das founders, dos founders, são mulheres, e como isso Precisa também avançar, né, secretário? Precisa, mas eu sou extremamente otimista. Se nós olhássemos esses dados há bem pouco tempo, este percentual ele seria ainda menor. Então, isso mostra que conhecer os dados, inclusive, nos possibilita, como eu falava anteriormente, a pensar estratégias focadas para os diferentes públicos, inclusive para as mulheres para que elas possam se sentir pertencentes a este processo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós já somos 28% e nós seremos muito mais a partir destes dados que estão sendo construídos e divulgados. Conversar agora com a Cristiane Chemelo, que é gerente de serviços digitais da ProSergs. Qual foi a ideia, qual foi a demanda, na verdade, Cristiane, que vocês receberam em relação a esse projeto? No South Summit do ano passado se instituiu a rede RS é, é Startup, onde se assinaram, várias instituições assinaram o um manifesto, né? Se comprometendo a apoiar, a incentivar e a construir, fomentar a rede de inovação e uma das iniciativas dessa rede seria a construção de uma plataforma digital, aonde por meio digital também fosse possível se fazer uma conexão dos atores do ecossistema. Agora, isso foi rápido, né, Cristiane? ver. poxa, isso foi um protocolo de intenções, agora que tu falou, eu lembrei disso, na edição passada e vocês correram. É incrível tu já ter essa entrega agora nessa edição. Foi uma correria mesmo, mas eu digo assim, tudo deu certo pelos múltiplos atores que apoiaram. Então nós temos governo apoiando, a Secretaria de Inovação, né, Ciência e Tecnologia, a Secretaria do Planejamento, a Procergs também dando prioridade a essa demanda e a iniciativa privada. Nós fizemos muitos encontros e oficinas com apoio de startups, de aceleradoras, de institutos de educação, ciência e tecnologia e outros atores né, do ecossistema que nos ajudaram a elencar um conjunto de dez serviços que compõem a plataforma. Então eu digo assim, foi pouco tempo, mas foi possível porque todos apoiaram. Então eu diria que foi uma construção a quatro mãos, a N mãos, e por isso que foi possível. E a gente se sente muito grato né, de estar fazendo o lançamento aqui hoje. momento muito bacana do South Summit também, e acontece pela segunda vez, é o anúncio do resultado do HACATCHE que aconteceu nesse dia 1 do South Summit. O RACAT é uma maratona de inovação da Secretaria da Educação, que envolve estudantes e professores do ensino médio da rede pública estadual e tem como meta promover ideias criativas para melhorar o dia a dia das escolas. A final da competição aconteceu no palco RS Innovation Stage e foi o governador Eduardo Leite quem conduziu o anúncio dos vencedores. <música> eu gostaria de destacar aqui a vocês, primeiro falando aqui aos estudantes, né? Estão participando de um concurso, estão participando de uma competição e quero dizer para vocês que competições a gente ganha, deixa de vencer, de ganhar, mas sempre, na verdade, sai vitorioso de alguma forma. Vai se escolher um aqui, mas não significa em absoluto que qualquer um dos outros projetos não seja bom. É muito importante vocês terem clareza disso. Então, persistam todos, porque chegar até aqui, entre 124 escolas, estar entre essas seis, estar destacado neste que é um dos maiores eventos de inovação do planeta, já é uma grande vitória para cada um de vocês. As ideias que nós vimos aqui, todas muito boas, tratando de temas importantes para a sociedade. Independentemente do resultado, eu tenho a compreensão de que todas as iniciativas merecem ter prosseguimento para que a gente possa fazer com que elas se tornem ali uma realidade e possam ajudar tantas outras pessoas, ajudar o planeta. Parabéns a todos. Então, vamos rufar os tambores. Prrr, como é que faz? Cadê? Não tem DJ, bota um efeito especial. Aqui, pra nós aí. Vamos lá, vou começar. Então, rufem os tambores. Em terceiro lugar, Meta-Orgânico. Uma salva de palmas para a equipe. Parabéns, pessoal. Parabéns aqui mais uma vez a vocês. Em segundo lugar, é 65 mais. Em primeiro lugar, portanto, Conexão Emocional. Parabéns! Esse grupo que venceu projetou um app de suporte a jovens que estejam enfrentando problemas ligados à saúde mental e emocional. O Conexão Emocional do município de Campo Bom tem no Arthur, de 16 anos, o seu porta-voz. Como é que vocês receberam isso e ainda vão ganhar uma viagem para conhecer ganhar. o Museu do Amanhã? Cara, é lindo, vocês vão adorar. Como é que vocês estão se sentindo? Olha, eu posso falar tanto por mim quanto pela minha equipe, que a gente está se sentindo muito bem, muito realizado. É muito perceptível que nosso esforço valeu a pena todo o tempo que a gente investiu para produzir esse projeto, essa solução, que ela agora é uma quantidade tão grande, uma, um tamanho tão grande. Dá pra ver como o nosso esforço valeu a pena e que a gente tá, tá sendo muito bem recompensado e vamos então, ir para frente, tornar isso, porque a gente sabe que isso é um problema muito grande que vem crescendo bastante. Cara, não dá para desistir. Jamais. A gente sabe que tem um, um bocado de dificuldade para empreender, mas não dá para desistir. Né? Jamais, jamais. Né? Não desistir nunca, a gente sabe que tem esse caminho complicado, que a gente vai ter algumas complicações, mas a equipe é boa, ela é muito bem qualificada, então a gente vai seguir esse processo, a gente vai continuar melhorando ainda mais melhorando ainda mais esse projeto para tornar ele ele físico, temos as interfaces, então nós vamos tirar completamente do papel e trazer ele para a nossa realidade aqui. Eu fico muito emocionado, com completamente elogios, eu não sei nem descrever o quanto isso é importante para mim, o quanto eu me sinto bem com isso, e quanto essa experiência está sendo maravilhosa. Sou de bola, parabéns e um prazer te conhecer. O prazer é tudo meu.